OBLITERANDO JOGOS SKY HIGH Saudação internauta, seja bem-vindo Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogo Hoje vamos continuar com Sonic 2 E ação!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 Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Vai, vai, vai, vai! E é isso aí, conseguimos mais uma esmeralda do caos! Haha, que beleza! E agora, vamos para o próximo! Esse jogo aqui foi sugerido por Guitar Dreamer. E se você que está assistindo quiser sugerir um jogo, é só deixar aí nos comentários. E agora, Robotnik!